sou Clara e hoje vou responder a quatro perguntas. Primeira pergunta What was your experience in combining sports practice and your studies and did you find it difficult? Eu pratiquei dança entre os meus 4 e os meus 12 anos e tinha aulas de dança 2 dias por semana das 7 às 8 horas da noite. Nesses dois dias eu chegava a casa super cansada porque eu estava de inteiro na escola e no final do dia ainda tinha dança, por isso nesses 2 dias eu não conseguia estudar. Mas eu acabei por conseguir conciliar as duas coisas e não foi assim tão difícil. Segunda pergunta Do you think sport even helped you in your studying? If yes, why? Eu penso que sim, porque praticar dança era uma coisa que eu gostava muito e por isso eu acabava por ficar sempre mais motivada para ir estudar. E então posso dizer que sim, que praticar desporto ajudava a estudar. Terceira pergunta According to your experience, can sports practice promote learning, if yes, in which way? Eu posso dizer que sim, porque eu sabia que para conciliar as duas coisas eu teria que estudar nos dizem que eu não tinha dança, para sim, depois, então, conseguir ir ter as aulas de dança. Quarta pergunta. What do you suggest to young people who are afraid of taking time away from studying if they dedicate themselves to a sport? Uh, o que eu posso dizer é que... Se realmente querem tirar um tempo para deixar de estudar, para se dedicarem realmente a um desporto, ou seja, alguma coisa que vocês realmente gostam, então façam-no porque devemos aproveitar e seguir os nossos sonhos acima de tudo. Por isso, se é isso que realmente querem fazer, então sigam em frente.